Estou só, só passando, só. Pode ir. assim, porque tá beleza. Ah, tem a furadeira aí. Tá. Deixa eu passar agora, depois a gente grava mesmo. E aí, Chiquinho, beleza? O Manu mandou pra você aí, Beleza, Jorgeira. esse é, aqui? É, cuidado, tá pesado. Deve ter uns 30 gigas aí. Porra, piadinha velha, hein? É, e você faz esse trem com pressa, porque o Manu tá... Tá, tá. Precisando... Fala, fala pro Manu que passa aqui depois do almoço que vai estar tá pronto já. Beleza. Beleza? Falou, Chiquinho. Valeu, Jorge. Tem mais? Ai. Dá um passo pra trás. Tá, pra, uhum. eu, ah, poder, pra eu poder invadir o espaço tá. que você tava. Beleza. É, e o Nacho. E é né? tá. o Nath vai passear também. Não, ele olha, atrás É, então você pode ficar atrás de mim que você não vai aparecer. Tá tranquilo? Tipo, se você quiser ficar aqui também, ó. É, tipo, tem sum, não, não dá sumo Não vai dar reflexo do bom aqui, não. Eu atrapalho aqui. Aí.. É, aí, acho que Mas você tá foda nunca, do... Eu fico aonde? Mais pra cá ou aqui onde eu já tava? Pode cair mesmo. Deixa eu ver se não vai ter... Vou só fazer é o foco tá aqui. Né? Tá, vamos fazer? Vamos fazer. Quando a vai gravando, eu bato uma palma aqui pra gente mais. Ah, sair a garota aí. Isso. Bate. Nossa, pedido aí. Ô, foquista, vem aqui. Rápido, rápido. Eu preciso que você vá... Olha só. 0.7 Deixa eu ver, não, não se você vai de... E aí, beleza? Olá, Jorginho, tudo é, bem, ó, cara? O Manu mandou pra você, ó, cara É esse aqui? É, cuidado que tá meio pesado, assim é, Deve ter uns 30 GB aí, Pô, né? velho, puta piadinha antiga essa, mano Pô. É, e ele tá com pressa, viu? Então, você faz o mais rápido possível aí, beleza? Né? Tá, fala pra, pro Manu que depois do almoço Dá pras duas da tarde tá pronto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 Ele pode me passar aqui pra pegar. Ah, então de boa. Então. Tá Alô, pesado skin. mesmo isso aqui. Falou, <risos> Jorge. Valeu. E aí, skin, beleza? Ô, Jorge, tudo bem, cara? Aí, ó. O que, que é isso aqui? sei, cara. Cuidado que tá pesado aí, deve ter uns ah. 30 gigas, saca? Ó, puta é. piadinha antiga, velho. É, ele tá com pressa, então quanto mais rápido você conseguir aí... É... Cara, eu vou conseguir pra depois do almoço. Eita. Então. Ah. É, então, então... É, vou tentar, né? Mas fala pra ele, depois do almoço pra sair que eu. Apelar tá pronto. Dá né? pelas duas, duas e meia, tá pronto. Beleza então, falou, tá bom? Fala falou. Alô, né? valeu, Jorge. Até mais. É, agora fodeu. É. E aí, uh, beleza? E aí, Jorginho? Ah, o Manu mandou pra você aí, viu? Cuidado que tá pesado. É isso aqui, isso ah, é, Manu. Tem uns 30 GB. Tá. Fala com o Manu o seguinte, que depois do almoço ele pode passar aí que vai estar tá pronto. Beleza, então. Então, o ah. mais rápido possível mesmo. Lá pelas duas, né? É, duas. Por aí, por aí. Ah, então... Tempo, no tempo de Goiânia, você sabe. É, beleza, então, beleza. Falou, valeu. falou. então. Valeu, Jorge. Até mais. É, Oh, ô, oh, oh, seus nerds! Eu Ô ô, ô, seus nerds! Brincadeira, hein, esses nerds! Oh, ô, ô, seus nerds! É. Oh, brincadeira, viu? Seus nerds é. Oh. Segurança, aí então oh, <laughs> Você vai <ser> chegar no <mulho> <o melhor, mulho> Vindadores Se você quiser olhar nessa Você não tem ovo aqui? Três, vamos ter confeteiros Gigante de aço Estil de gigante de aço Não tem Não tem ovo três. Eu queria do Queen, mas você não queria um techno brega Não, aqui tem demais. É o que tá passando aí nas paradas, não. Tecno brega É. Ó, rapaz. É. Você já foi embora? Ué? É? Tá, é. Vocês vão lá no Cebalco mesmo. Sim, vai. Aí, acho que os ligadores, a tá lá, dois, lá, gente lá. falar, um DVD, vamos levar dois, vamos mandar um cinco reais, é que estamos aqui na hora. O que é Beyoncé do Pará, pega as músicas internacionais, só virar um brega, vamos nós pegar e comparar a minha né dessa porque? Você vai levar esses dois? Hoje eu vou levar mais um por cima? Não, tá, só dois por cima. Não posso. Olha o tanto de coisa. Você vai botar quatro pra casa. Não, não vou. Tá, a noite só começou até no horas. Já vendi quase um. Vamos levar esses dois? Coloca na sacolinha Você vai levar esses dois? Eu vou levar no você vai levar? Vita, Leva os dois que eu consegui, que eu te Só esses dois? Três por cinco. 3 é. É dois por 5. 3 é por 5? É 2 por 5. com os três, os ligadores? Você viu oh. negócio aqui e chegou com Mas esse aqui é de cinema ou de locador, Não, de locador. Se não for, pode trocar? Pode, pode voltar com sexta-feira que vem. E leva é mais um de graça, né? Não, só os dois. Cara, você já tá preso de mercado, em qualquer banquinho de DVD aí vai, Você vai achar seus presos, ninguém vai fazer três Você não quer levar HB Marantz mesmo? É, que que é isso? Olha isso Ah, é! É É! Nossa! Olha vez tem aqui, Ai, DVD, é talão, Tem como pedido? é tá lá Vem, vem, vem, se você tivesse Queen, já ouviu falar, né? Queen. Ah, você tá achando que eu sou o quê? Ah, mas tipo, você tá me oferecendo. Como é que é o nome dessa coisa aqui? Gabi Amaranço, mas só porque a Gabi Amaranço não... é que eu dizer que, eu que, eu que você seja de qualidade de é música? Não, tipo, Só Queen que é música? Assim, é meu estilo, né? Geralmente, o pessoal que, que gosta. mas, é, mas só o que, que você tá, que tá falando pra, pra... Mim. você, olha que você é isso aqui. Cara, é sonzeira, faz sucesso, Ah, não para tá fazer sucesso. Ah, não aqui. Fala, né? Não, mas eu vou tentar arranjar pra você, volta o seu aí, vira o cliente pra mim Aí tem desconto. Não, dois por cinco, toda vez. Se você levar, oh. quatro dez. Então é assim, um colega meu que passa, leva uns 10. Sem pagar nenhum, eu tô pagando. Quero só, um fim, não é possível, não, né? por Não, que quiser um é cliente Nossa, ainda bagunça meus deve dar tudo. Canta a letra. Nossa e aí, Hena, como está? Bem, cara que parou, acabou de vir. Hoje foi também assim. É, estou vendo aqui na feira, vamos ter que renovar um pouco aqui. Renovar o quê? Mais músicas nacionais. Mais nacionais? Mais é. nacionais, né? Na Vou dar uma olhada e vou ter que mudar Não, nós temos que mudar A gente está nossa... encadradando o rosto das pessoas Não, o cara chega e fica lembra? curtindo Não, tá né? Vamos de tudo, de tudo, de tudo Ele tá vindo frota com todo tipo de bebê Não só um, vamos levar mais, é, mais Você vai mais. ficar dependendo de reclamação de cliente? Eu concordo não, não. você, mas não é todo mundo chegar aqui Vai querer... O cara quer de sabe, ruim. Vamos... Sim, mas vamos ser de tudo sim. Vamos vender tudo, tá tudo né? Vou ficar aqui vai lá Pegar um café pra mim? Pega lá, Ó, é. mano, Só o nome desse filme Que menino irritante, Você tem que dar brita espírito, mas é vender Sim, sim, vamos vender tudo. Não, cara! Ana, ah, ele que tomado, é viu? Não tem Não de deixa que que o dia a dia atrapalha na Oh Não tem condição. Oh, o outro é puro. A outra cheia de querer Vamos mudar tudo aqui. Vamos mudar tudo. Vai chegar muita coisa internacional. E vamos vender aí? Viu? Vai. Sim. Tá bom. Oi, você vai comprar um bebê? Compra. Tem gastos. É não? Três reais. Baratinho! Dois por cento! Alô! Ah. Oh. Não, eu chamei água da assim. Por favor, né, amigo? Não não. Já! Valeu! Gracias, señor. Parou, parou. And I'll show there's no... Agora a bola na verdade o programa faz sozinho. Abaixa um pouquinho, galera, pra eu passar. Fatiando, fatiando. Vai até o final Uau Não, não rolou Mari, vai mais pra lá um pouquinho e vem Vem na manhã. Para, para, para aí. Vai. Deu? Mais outra vez. Você vai até o final. Quando chegar lá no final, eu acho que você pode virar, continua Ah, não, tem uma... Acabou. Não, vai, tá. Então você pode ir a esquerda. Você desce ali e vai pra lá. Tá? Pode ir que tá gravando hoje não, eu tá? tá, tá, tá, tá. Essa foi outra calçada agora. Espera ela passar, né? Passa passa com agora. Tudo bem? Então vamos pegar a vinheta. Segue o ônibus. Passa o ônibus. Travesse na frente da Kombi agora. A gente não vai atropelar você não. Contramão, contra a mão. Troche. Para, já deu. Isso. Vamos lá. Agora na calçada. E vai pra calçada. Direita. Direita. Vai. Era pra você virar. Não dá? Então passa só, vai. Vai na mão. Então passa, entra pra direita pra fazer de novo aquele três No sol. Eu vou jogar a câmera lá para frente ainda, só que fazer ela passar na outra cançada. É melhor... Meio... não, não, é que ela... deixa eu ela passar eu de novo só. É melhor de lá para cá, hein? Como assim? Pra continuidade, que ela venha daqui pra lá Pra ela chegar no... Sí. tá? Então, que espera Não, eu falei que ia fazer um dois take aqui, ah. ela indo voltando aqui e depois a gente faz o... Ô, Mari, faz assim, volta lá. Gosta que vem pela outra calçada? Por fora. Pronto. Tem que gostar do a gente tem que estar lá pelo menos um e assim, estourando. Isso é na frente. TBC News. Mas tem, um é, uh. uh. tem uma coisa que você vai mas se você não a vamos filmar. Esse é 1,90, tá a peça, aqui, mas que. na feira não, depois da almoço aí já é só. Vai, vai, vai. Ah, então não tem Jorge. Eu vou ficar Eu vou Eu Olha, olha, Show! Você já viu o Sumiu! Ah, é. né? Sumiu! Sim. Onde é que Sumiu! É foi? Passado? É. Eu e filme, você não gosta não? Você tirou mesmo? Você pode nem ir lá na terça-feira na armadura? Entendendo, vai fazer igual os outros é muito internacional. não na A Paulo Fernandes, qual da Paulo Fernandes? Tem, mais. Eu de. Oi, tudo Você viu que oi vamos não né? Combinado, aqui é comigo aqui tirar um sabe? Ah, você vai para a praça Não, não que Quebra mesmo. Ah, eu eu lá. não o que cara. Olha velho, tá tudo Não, o cara não trouxe o dono da banca, que ele traz não. não Você não. Não, não vai levar mais. Não, mas é, aí, tipo, não. acabou não. esse. Tô tô Isso, vai virar ah, poucos segundos, Não tem ver. mais condição de fazer o primeiro vídeo fez, fez com esse que falou lá também. Não tem. Vocês vão acelerar aqui. Não, cortei um menino ah, do oeste, cinco aí quando eu menino passar pro cartão de memória, quando eu menino passar pro cartão de memória, tem que o único, lá, que É O mini mesmo rola, tudo é é. O é é o que é tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo tudo não, eu comprei na eu mandei pro menino para passar a cena da memória, só a memória. Tá acostumado a comprar. ele... Ele não bom da banca. Mas é você tem Mas Acorde, você dormindo até agora, Ana, tendo esse trabalho, vamos, vamos, vamos Não, deixa eu dormir, não, eu Tô não. cansada Acorda, Ana, te, te espero na banca Vai para banca, vai para banca, Foi vai para banca, vai, vai, vai, vai para a banca Ficou massa Atravessa a rua Ah, e aqui tem umas lâmpadas